Eu tenho uma fórmula secreta para ir ao cinema e gostar do filme. Claro que você pode ter outra preferência. Você pode preferir ir para o cinema falar mal do filme. Mas eu acho que o grande macete, ou talvez o grande problema da gente, eu falei num post até, lá no meu blog pessoal, que a gente tem uma tendência de querer que o mundo faça o que a gente gostaria que fosse feito. E esse é o meu grande segredo. Eu não vou lá para ver o filme que eu queria ter feito. Se eu quisesse fazer um filme, eu não vou fazer um filme, mas até, de repente, se você tem talento, você faça o filme. Eu escrevo o filme. A história que eu queria ver, eu escrevo. Se eu estou indo ver a história que outra pessoa fez, eu estou vendo a história que outra pessoa fez. O macete é simples assim. Vale para a vida também. Eu vou ver o filme que o diretor, que a diretora, que o roteirista, que a roteirista, que os atores, que as atrizes quiseram me mostrar. Então, vamos lá assim, o que esses caras querem me contar? Que tipo de filme eles querem fazer? É uma comédia? É um terror? Tem que tomar cuidado com isso porque, às vezes, o, dire o, a, o diretor, o roteirista, etc., fazem um filme de terror e o pessoal de marketing decide que é um filme de comédia. Aí anuncia como comédia porque acha que vai vender mais e você chegar lá e fica puto. Não vai ver o filme que o marketing te vendeu. Dá uma olhada que filme é de verdade. Aí ah, você chega lá, vamos ver. O que essa pessoa tem pra me dizer? O que essa galera aí tem pra me dizer? Ah, é um filme de terror sobrenatural. Aí você também faz o seguinte. Ah, não existe fantasma. Eu sou mega ateu, acho que não existe nada. Mas na hora que eu tô vendo o filme, faço de conta que existe. Ou então não vou ver filme nenhum de coisa sobrenatural. Mas é divertido. Faz de conta que existe, gente. Tanta coisa a gente faz de conta. Aí você avalia esse filme... Ele é um filme feito para ser trash? Ele é um filme feito com pouco recurso financeiro? Você vai esperar um tipo de fotografia. Ah, esse filme Mirror Mask, que é um filme muito marcado em criação de arte, etc. É maluco o filme. As imagens do filme são malucas, a história do filme também é maluca. E o filme é espetacular se você for ver um filme disso. O problema é quando a pessoa vai... Ah, vou ver... Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida é um filme de ação que eu vou ver um monte de ação com um roteiro inteligente. Tá bom, o filme é ruinzinho mesmo em vários aspectos. O roteiro é mal aproveitado, o personagem é mal aproveitado. Só a Arlequina e o pistoleiro são mais ou menos bem aproveitados, mas o pistoleiro pouco. E aí você pode criticar, né, cara? Eles fizeram um desenvolvimento de personagem que se propuseram. E eu acho que até vale a menção honrosa pelo desenvolvimento da Arlequina, muito embora muitos amigos meus não tenham gostado de como foi colocado. Eu acho que tem cenas dela que fazem o papel, o personagem, valer a pena. Outro filme. Aí tem aquele filme do Charlie, Charlie, não sei o que, que é um filme que não se define. Aquilo é comédia, aquilo é terror. Aí fica assim, uma parte do cinema ria, outra parte do cinema se assustava. Aí eu acho que o filme é ruim mesmo. Aí não tem como, você vai ver o filme e ele foi mal feito. O Tarzan lá, é um filme para te distrair. Velozes e Furiosos. Você não vai ver Velozes e Furiosos nenhuma coisa sobre a vida. Eu fiz até um, filme, um vídeo também sobre idiocracia, que é um filme bobo, uma comédia, é um filme bobão, assim, que você pode até tirar umas ideias de reflexão, mas você não vai ver a idiocracia, pensando assim, uau, eu vou ver alguma coisa sobre a verdade da vida, da natureza humana, não é, é uma comédia, uma criatura ridículo, né, então a ideia é essa, próxima vez que você for ver um filme, você pensa assim, o que esse filme quer me contar, eu quero ver isso que esse filme conta, não, não quero, Deus não está morto, por exemplo, é um filme que você vai para ver propaganda da sua facção religiosa. Então quem vai assim, eu sou, é, se não me engano é um filme mais, dá para ir é evangélico também, mas é um filme católico, se não me engano. Mas é aquele tipo de cristianismo. Se você for de outro tipo de cristianismo, ou de qualquer outra religião, você não vai gostar do filme, você vai se sentir meio que ofendido, meio que ofendida pelo filme. Então você não vai ver o filme, ou você vai ver o filme para ver os argumentos daquelas pessoas que também não vai dar muito certo porque o filme não é bom de argumentos. Vai ver o filme e vai ah, o filme é ruim porque mostra os argumentos toscos, não sei o quê, mas o filme não é pra você. Os argumentos são aqueles que.. Pra aquelas pessoas que gostam daquilo. Deixa eu pegar outro exemplo de filme, bom. Prometeus, que é um filme. esse eu não consegui. Porque o filme é uma, um Twitter de ação, uma coisa meio que ambientada no universo do aliens eu fiz um post sobre o prometeu vou colocar na descrição do vídeo mas ainda assim eu me apeguei ao coisa boa do filme porque o que o filme queria dizer qual era a história do filme qual era o assunto do filme não era os aliens não era a ficção científica o assunto do filme era a cientista lá que é a heroína do filme a protagonista eu gostei da protagonista, então o filme é uma porcaria, mas eu gostei da personagem até conseguir gostar do que o filme tinha a dizer. Eu estou gastando dinheiro para ver aquele filme, eu quero maximizar o valor do meu dinheiro. Então se eu estou indo ver a parada, eu quero gostar, então eu vou correr atrás das qualidades que aquele negócio tem para me dar. Um exemplo bom de filme, muito ruim que é bom, é Independence Day, o 1 um e o 2. São ridículos em termos de ficção científica, é tudo inverossímil em qualquer universo possível e imaginável, mas é um filme para te distrair, para te divertir, para você... Ah, olha só, ele hackeou, qual, fez um vírus em Java, hackeou o computador com o um vírus em Java dos alienígenas, alienígena usa Java. Também tem problema do pessoal que vai ver a gravidade, interstellar, imaginando que é 100% fiel à ciência. Cara, nem a ciência é 100% fiel à ciência. Um filme não seria bom, não seria divertido se fosse 100% fiel à ciência. Sempre vai ter uma distorção da realidade, sempre vai ter um esticamento dos conceitos científicos. Eles são considerados cientificamente precisos porque eles tentam criar um clima o mais científico possível. E eu acho que eles conseguem. Tem o Gravidade, o Interstellar, e teve um outro recentemente... Aquele que eles vão para a lua de, de, de, de Júpiter, Missão Europa. Europa, Europa Report, que é interessante também. Monótono, é mais realista, talvez, que os outros, mas monótono. Outra coisa: se você for fazer uma análise crítica, você é crítico de cinema, se você é crítico literário, aí a sua leitura é outra, né? Eu tô falando quando você vá lá para ter prazer, para se divertir com aquele negócio, para fazer valer o dinheiro que você gastou. Porque eu vejo muita gente saindo do cinema ver ah, eu gastei meu dinheiro para ver isso. Então por que foi? Porque você meio que sabe, você tem que saber o um macete lá, saber que o marketing nem sempre vende o filme que você está indo ver. Então, você procura teu amigo lá mais crítico, que tem uma opinião parecida com a tua, e pergunta para ele, qual é esse filme? Aí você decide se vai ver ou não, para não gastar tempo e dinheiro à toa, que o tempo e o dinheiro são, são recursos limitados. Né? Espero que o vídeo seja útil para você, para alguém que você conheça, e tchau, tchau. Eu devia colocar mais redes sociais na descrição, né? Aqui não dá pra colocar porque são muitas. Eu quanto é rede social, não, não uso sempre, mas uso de vez em quando. Eu Sexta-feira é isso. E eu não sei porquê que de repente está no foco. Sempre dizem né, na rua, ah, isso daí é porque chegou droga no morro. Morro aqui do lado. Mas é meio burro isso, né? A polícia toda, todo mundo sabe que chegou droga, sobe lá e pega droga. Não deve ser isso, acho que essa coisa de fogos, sei lá, molecagem. Então...